Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia para você fazer viagens e pagar barato nas suas milhas voando aí de executiva. Nós estamos passando por uma dificuldade aí de encontrar passagens baratas direto ou voo com executivas a um preço abaixo de 100 mil milhas né? na executiva. Mas aí nós vamos criar essa estratégia para que você possa fazer também com outras companhias nesse conceito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Imagine você querer fazer uma viagem, por exemplo, para os Estados Unidos, no caso Miami, e poder visitar outras cidades aí também, chegando até Miami e depois de Miami poder ir para um outro lugar aí, como por exemplo Orlando. Na estratégia de hoje eu quero mostrar para vocês uma viagem que você pode fazer para o Panamá, para Miami e para Orlando. né, Conhecer o parque da Disney caso queira. Né? Vou passar alguns dias para conhecer o Orlando em si, sem ser um parque, nos restaurantes, hotéis de Orlando. E aí na estratégia de hoje, eu quero usar com vocês algumas milhas das companhias, por isso é muito importante você acompanhar as lives diárias, os vídeos diários, que eu estou sempre anunciando aqui promoções, compra de milhas, promoções, transferência de pontos para os parceiros, para ganhar até o dobro dos pontos, podendo chegar até 110, 120% de pontos bonificados. Além disso, você pode comprar as milhas também com super desconto, mega desconto, podendo chegar aí, por exemplo, a 14,75, 15,75, 17,88, 18,50, o um milheiro. Então, você entendendo isso, fica mais fácil para você acompanhar os próximos passos. E aí, eu quero fazer uma viagem com você aqui de Guarulhos, São Paulo, para o Panamá Para você ter uma ideia é, Esse voo da Copa Airlines Ela sai também é, Do Rio de Janeiro, por Brasília Por Belo Horizonte E você pode então é, Fazer uma pesquisa por esses aeroportos né, Que leva você então Para o Panamá Do Panamá para Miami Miami para é, Orlando Orlando você volta Para a sua cidade Então nesse trecho que eu vou mostrar para vocês Quanto você gastaria fazendo esse voo? Logicamente, só para deixar claro para vocês, eu já fiz viagem daqui do Brasil diretamente para Miami por, com a First Class da, da America Airlines por 150 mil milhas numa promoção no final de ano. E aí eu até voei e mostrei para vocês. Uma executiva por 98 mil milhas tá? da América Airlines também é direto. Tá? Ah, também mostrei para vocês aqui uma viagem... É, para o Uruguai com a Latam PES, com a Premium Economy da Latam por 6 mil milhas no total, o trecho, ou seja, voo direto, Premium Economy por 6 mil milhas Latam, tá? Então, sempre eu estou divulgando aqui as promoções, os eventos que vêm acontecendo referente a esse mundo de viagens, cartões, pontos, milhas, entre outros mais. Então, vamos a, a esse comparativo com vocês, tá? Vamos pegar aqui um exemplo voando de é, Interline, tá? Interline é uma empresa também da Azul. Você emite passagem por, por ela internacional, tá? Então você vai escolher aqui, por exemplo, o GRU e vai colocar o voo que você quer. Eu vou colocar aqui o mês de junho, por exemplo, tá? Você pode pegar o mês de abril, maio e junho, tá? Vamos pegar junho e vou colocar para o Panamá. E por que que eu estou fazendo isso? Porque em todos os voos que nós fizemos direto, está 400, 500, 700 mil milhas direto. Pela Smiles, a mesma coisa. Ou com parada muito longa. Né? Então, vale muito a pena você pesquisar. Eu pesquisei Latam, impossível. É, Smiles, mais caro, Interline, mais barato nas datas que eu pesquisei. Mas você pode tentar achar mais barato pela Smiles, caso tenha milhas Smiles. Tá? Então, qual é a estratégia? Eu pego um um caderninho, uma agendinha, com a caneta eu vou marcando as datas que eu quero viajar e vou pesquisando aqui, encontrando é, as que eu acho interessante para mim, tá bom? Eu fiz uma simulação aqui para vocês verem, é, usando 105 mil pontos de Guarulhos para o Panamá. Tinha com 101 mil milhas, aí, por exemplo, eu vou com 2 horas de espera, 5 horas de espera, 18 horas de espera, aqui no caso, é, seria uma hora de espera. Tá? Então, só para que você tenha noção, então, 105 mil milhas com uma hora de espera e 117 as taxas, tá? Aí depois, isso daí é Guarulhos para o Panamá, executivo, eu já já vou mostrar o voo para vocês, e também depois é, você pode escolher ou ficar no Panamá um, dois, três dias, conhecer o Panamá, eu acho que dois, três dias é o suficiente, né? E aí depois do Panamá para Miami, 37 mil milhas, tá? Só para que você veja também essas condições aí, tá? E por fim, é, você teria como sair então de Miami para Orlando. Então, o que nós temos? É, pegando esses, essas datas que eu falei para vocês, abril, maio, junho, julho, agosto, né, você vai procurar esses voos com uma escala, mas sempre puxa por executiva, tá? Agora eu tô mostrando para vocês. Então, Guarulhos, São Paulo, 105 mil milhas, você pode decidir. Ficar uma hora só no aeroporto, usar a sala VIP e depois embarcar de novo, ou ficar no Panamá, escolher um hotel barato aí, é que, com as milhas, como eu faço, eu uso a Acor, Bonvoy e as parceiras Azul, Smiles, Shopping Azul, é, Viagens e também a Smiles para trocar pontos por hotéis, né, noites com hotéis. E aí no caso então seria 105 mil milhas para ir, executiva até o Panamá, e 37 mil milhas para você ir para é, Miami, todas de executiva, tá? Então, Guarulhos. Panamá executiva, é, Panamá, Miami, executiva. Miami para é, Orlando, tá? Esse é o, o trecho que eu fiz. Panamá, é, Miami e Orlando. Então, vamos entrar aqui na Delta e puxar para a gente ver quanto que sairia... É, eu estou colocando mês de, de maio, tá? Vamos pegar aqui a Delta e puxar quanto sairia um voo pela Delta de Miami para Orlando, tá? Eu sou cliente Delta, medalhão, silver. Então, às vezes eu tenho alguns benefícios que se você não for, não teria, tá? Mas não tem problema. Vamos puxar aqui qualquer data, terça-feira, dia 9 de maio, por exemplo. Eu estou pôr Miami, eu posso colocar com milhas ou em dinheiro. Eu vou colocar em dinheiro, que aí vai abrir depois para mim, escolher milhas e dinheiro, ou só milhas ou só dinheiro, tá? No caso aqui vai aparecer em dólar. Então, só para você ter uma ideia, é, no horário é, AM de manhã, 109 dólares. É, aí ele está dando a opção de pagar em dinheiro, é, é dinheiro e também é milhas e dinheiro, tá? Então vamos supor que eu queira escolher, é, aqui no caso, milhas e dinheiro, tá? Vamos supor que no meu caso eu queira milhas e dinheiro, só em, só em dinheiro, 109 dólares, uma ida, mais ou menos 500 reais, se a gente, a gente multiplicar por 5, tá? Bem, olha que legal, se eu escolher a cabine simples, a comum... 3.000 milhas mais 96 dólares. Se eu escolher a Comfort, notei aqui mais ou menos uh, 4.500 milhas mais 96 dólares. Se eu escolher aqui a First, mas aqueles, avião pequen aqueles aviões pequenos que só tem cabine é, de duas, três lugares, tá? E aí a First seria 4.250 milhas e 171 dólares. Como o voo é apenas uma hora, igual vocês estão vendo aí, das 9.15 às 10 18 não vale a pena pagar a First. Aí, no caso, é esperar ter um upgrade pelo seu programa, tá? Até a Comfort, eu acho, tudo bem, 500 reais, praticamente, a ida para Miami, tá? Não tá barato, não. Mas, eu também deixaria como é, um, um, uma, uma econômica, 96 dólares, com mais 3 mil milhas, tá? Talvez seria essa opção aqui, ou se você tiver bônus aí para trocar com milhas, seria interessante, tá? Só milhas, no caso. Tá? Mas como nós estamos falando só de milhas, eu vou puxar aqui com milhas para a gente poder ter uma noção de quanto seria de milhas para viajar, no caso, com a Delta. Tá? Com 6.800 milhas é, mais 6 dólares, você entraria na aeronave, então 6.800 milhas. Se fosse para Comfort, a Comfort seria 8.000 milhas, tá? então com 8.000 milhas mais 6 dólares, eu também iria é, tranquilamente só com milhas, tá? E a First seria ah, 110 mil milhas, tá? Então não é barato não. Eu ia na Comfort mesmo com 8 mil milhas, tá? Então vocês viu que não é caro, 8 mil milhas para viajar, tá tranquilo para ir para lá. No entanto, pela Interline da Azul é, tá aparecendo outro valor de milhas, tá? Então deixa eu mostrar para vocês. Lembrando que eu tenho 15% de desconto pelo cartão da Delta que eu tenho, tá? Deixa eu fazer a mesma situação, viajando, né? De Miami para Orlando pela Interline, tá? Nem todo mundo tem cartão da American Airlines, então vamos fazer certinho. Bem, observem vocês que o preço é barato, 16 mil milhas, diferente da Delta que é 8, né? Só que a distância de voo é muito longa, né? Você observa aqui, ó. 15 horas, 27 horas, 20 horas... 21 horas, 27 horas, 10 horas, aí para mais em conta nesse dia, seria 10 horas e tá cobrando pela United 93.500 mil milhas, não vale a pena. Eu puxei na Smiles também pela American Airlines, tava dando também isso, noventa mil milhas, então, não vale a pena com milhas, porque um, porque vai demorar muito, e um segundo está tá é, muito caro com milhas, uma horinha de voo só. Só que aqui no caso, você vai ficar um tempão parado em algum lugar aí, dependendo do voo que você pega, né? Então, o que eu faria? É, é Copa Airlines executiva até Panamá, aí eu ficaria no Panamá um, dois, três dias lá para conhecer. Do Panamá eu iria para é, Miami, de Miami dois, três dias, que eu já conheço lá cinco vezes, então tá bem tranquilo, Miami para Orlando com a Delta, nesse caso que eu encontrei barato aqui, eu ia com a Delta, com a Delta usando as milhas. Então pronto, chegando lá em Orlando, fico lá dois, três dias no parque para conhecer Bem simples, não que eu estou indo para fazer um tour nos parques, não. Eu quero fazer uma viagem conhecendo alguns, alguns, algumas cidades, alguns países e tal. Eu faria o Panamá, faria Miami e Orlando e voltaria para Guarulhos. De Orlando para Guarulhos, eu faria o mesmo trajeto, só que não pararia em Miami. Eu faria de Orlando para Panamá, Panamá para Guarulhos, porque eu encontrei mais barato esse tipo de voo. tá? E aí eu estou mostrando para vocês, então, quanto que ficaria a volta é, no total. Então, de Orlando para Guarulhos, 129 mil milhas executiva também. É, Orlando, Panamá, Panamá, Guarulhos. No entanto, nesse caso, eu ficaria quatro horas esperando é, o próximo voo. Então, de Orlando para o Panamá, ok. E de, do Panamá para Guarulhos, eu ficaria quatro horas no aeroporto até o próximo voo para poder trazer para Guarulhos de executiva. Então, Todos os voos que eu vou mostrar para vocês aqui é esta configuração. Então, ó, vocês estão vendo aí, ó, é dois por dois na né, executiva. Então, é duas pessoas juntas, mais duas, mais duas, mais um. Então, a um, dois, três, quatro, executiva. Aí tem a, a premium e depois a econômica, que não, não, não vale a pena, né? Então, aqui no caso, você teria esse voo que vocês estão vendo aí neste conceito. E aí, eu fiz uma matéria para o pessoal do Black Card Luxo e eu estou compartilhando com vocês também aqui. Junto aos, a esse vídeo, tá? Então, tem essas regrinhas que eu fiz aqui, colocando para você estratégia para você viajar para Miami, executiva em todos os trechos, é, pela Interline, mil, eu coloco a quantidade de milhas e os trajetos certinho aqui. Tem que pesquisar as datas, porque isso eu fiz num dia, no outro dia não tinha mais, tem que sempre estar tá olhando nesse conceito. A ideia desse vídeo não é você voar nesse, nesse trecho que eu estou fazendo, e sim para você entender que é possível você fazer alguns trechos de executiva pagando barato os seus pontos e milhas fazendo a sua estratégia. Neste caso aqui que eu trouxe, saiu mega barato porque eu estou indo de Guarulhos é, com 100, 105 mil milhas executiva, do Panamá para Miami 37 mil milhas executiva, é, de Delta é, Comfort, mas pode dar o status é, para o, a First, que é as primeiras poltronas ali, da, da, da, a pequena também. Para Orlando, e Orlando eu volto de executiva para Panamá, Panamá para Guarulhos, tudo de Executiva. Ou seja, uma viagem confortável, uma viagem gostosa. E você tem umas paradas em hotéis, pela rede de hotéis Accor ou Bonvoy Carol, que, é que eu estou usando nesse momento. E, e vocês podem fazer também é, essas estratégias com os seus pontos, sempre buscando o menor valor em milhas para viajar, levando vantagens. No caso, executivo, ou first class, ou primeira classe. Assim que você achar interessante é, para voar, aí com, as, com seus pontos e milhas. E observar a, as promoções para comprar as milhas bonificadas e também é, transferências bonificadas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um bom abraço, então. João Frederico, um grande abraço. Laura Matos, um grande abraço. Felipe de Seco, um grande abraço. Fábio Mendes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.